Olá pessoal, tudo bem? Zé Martins aqui e nesse tutorial você vai aprender como abrir corretamente, tá? Completamente o seu cadastro aqui na corretora Exness, ok? então primeiro você caiu nessa página é importante saber que você vai estar tá vindo através desse link a gente vai deixar na descrição ou no bloco de notas aqui no nosso pacote Ok muito bem entrou aqui então e você vai clicar é... você vai colocar aquele link tá no seu navegador tá e vai clicar aqui open account uma vez clicado em open account Ok aí você vai vir aqui você pode colocar em português aqui na sua direita Aqui, descer e pegar aqui em português, ok? E após isso, você vai escolher sua região, ou seja, Brasil, tá? Endereço de e-mail, tá? Para colocar seu endereço de e-mail, escolhe uma senha, cuidado, lembra bem dessa senha, ok? Muito importante, tá? Assinala a caixinha que você não mora nos Estados Unidos e pronto, você acabou de fazer o seu cadastro aqui. Essa é a primeira parte do cadastro. Muito bem, a segunda parte do cadastro, vamos deixar esse link aqui também, que é para você entrar com o login, com o seu login, ok? Então você vai pegar esse, esse, esse link e você vai colar no seu navegador. Após colar no seu navegador, vai abrir então essa página onde você vai entrar com o seu login e sua senha que você acabou de fazer no cadastro. Muito bem, uma vez dentro do seu back office ou dentro da sua conta da corretora, tá? Você vai vir aqui à sua direita e vai clicar neste botão amarelo, torne-se um trader real e pronto. Aí você vai responder um questionário simples, básico, não vai influenciar nada as suas operações, ok? Então você vai preencher rapidamente. Tá? E depois você vai para a próxima parte do cadastro. Na próxima parte do cadastro, eles vão pedir para validar o seu telefone e depois validar o seu e-mail. Você vai receber um código no seu, ah, no seu telefone para validar o seu número de telefone e seu e-mail. É importante, ao fazer o cadastro, colocar um telefone que você realmente receba SMS, ok? Isso é muito, muito importante, ok? A próxima etapa eles vão pedir para você enviar uma foto do, da sua CNH, do seu documento, né, RG ou CNH, e você então vai enviar uma foto da frente da sua CNH, tira da frente, depois vira a sua CNH e você vai tirar então do verso, ok? Uma vez enviado então esses documentos, você enviará o próximo documento que é um comprovante de residência. O seu comprovante de residência precisa ter o seu nome completo, o seu endereço completo e um código de barra e precisa ser no modelo PDF, ok? Vai lá no seu e-mail e digite lá boleto, qualquer boleto que você tiver, que esteja o seu nome, o seu endereço completo e o seu IA, o código de barra já serve para estar validando então o seu cadastro aqui na Exnes. Uma vez enviado os documentos da forma correta, então você, eles vão aprovar, ok? Isso demora entre 7 minutos a 1 hora e vai aparecer esta mensagem aqui. Todos os seus documentos foram confirmados com sucesso. Pronto, você está pronto para criar já a sua conta de negociação. E dentro do seu ah, do seu escritório, ou seja, da sua conta aqui da XNes, você já vai poder começar a criar então conta real ou conta demonstração, tá? É na, aqui dentro da sua conta. Então é basta você clicar aqui e já pode criar a sua conta. Nós já temos o tutorial preparado para ah, você saber como criar sua conta de negociação aqui na XNes. Seja muito bem-vindo.